Eu estava presente, inclusive em cima do carro do som, com uma manifestação de milhares de pessoas, Se calcula em mais de 100 mil pessoas, trabalhadores e trabalhadoras vindos do Brasil todo, numa manifestação absolutamente pacífica. De repente, começou a surgir um, uns homens encapsados e muito próximo do palanque que nós estávamos. E... Lá pelas tantas, eu, tava, eu ia me deslocar para poder usar a, o microfone para me, me manifestar para a multidão. De repente, eu me sufoquei. A polícia jogou gás de pimenta nos encapuçados, só que acertou na gente. Né? Aí, a partir de... de Desse grupinho, que era um grupo que não tinha mais de 50 pessoas, pelo menos na hora que eu olhei deveria ter uns 20 a 30 pessoas, a polícia poderia ter agido, apartado essas pessoas, prendidos, porque elas estavam ali para provocar a dúvida que nós temos, que essas pessoas estavam infiltradas para gerar a baderna e a polícia não agiu. Em vez de agir, passou a atirar bomba para todos os lados, não é... E causando um mal estar para muita gente Eu mesmo tive muita dificuldade em respirar A minha mulher que é asmática e tem edema de glote Sufocou e nós tivemos que sair apressados né, para escapar desse cerco absurdo Não tinha nenhuma razão Olha, eu fui governador do meu estado Enfrentei manifestações diárias na minha porta, mas a polícia que eu comandava jamais tocou num fio de cabelo de um manifestante. Nós não tínhamos BOP, nós não tínhamos batalhão especial, nós resolvíamos na política, na conversação. O governo quando não consegue resolver na política, apela para a polícia e isso é lamentável, isso é profundamente lamentável.